What's up guys! Hoje estou aqui com esse bichinho aqui porque ele não me deixa fazer nada em casa sozinho Eu estou bem animado hoje porque eu vou gravar o um vídeo abrindo as coisas que vocês me enviaram na caixa postal Vamos começar! Esse, essa caixa pequena aqui um... Que você quebrou tudo <risos> Michelle está aqui também para me ajudar se tem algo que eu não conheço ou sei lá, é sempre bom ter, ter ela aqui me ajudando com as, as coisas. Tem uma carta aqui. Essa caixa é carta é do Silvio. Então eu não vou ler a carta para vocês, mas eu vou ler aqui, então muito obrigado pela caixa. Ah, que legal! ah que Tem uma banderinha! Então, para Cantinho, ai para você Cantinho, vem Acho aqui Acho que sim, né? Vem aqui Ou oh, não, não sei se não for Silvio, desculpa Mas a gente quer dar pro o Ai meu Deus Ai, perfeito, olha isso, gente <risos> Pronto, já caiu Não, vem aqui Ai, ah, que legal isso, gente Obrigado, Silvio, isso é Eu vou colocar nele depois, mas uh... Bem legal, são duas, eu acho. Ai, ah, também tem a. Ah, essas, como se fala? Castanha de caju. Castanha de caju. É bom. Você quer? Quero. <risos> é, lógico. <risos> Obrigado mesmo, Silvio. Essa aqui é do Paulo. Parece que é uma carta. Ah, é do Daniel. Ai, meu Deus. É um livro aqui. <risos> ah, obrigado muito, Daniel, pela pela carta. Eu não, eu não vou ler tudo aqui na para vocês, para o vídeo, mas obrigado mesmo para a carta e também para a carta dos feriados também. Muito obrigado. Ok, agora as caixas grandes. Essa caixa era a primeira que chegou para a gente no, na caixa postal. E parece que tem bastante coisa dentro. Ai meu Deus. É comida, né? Porque é... o Quento não para quieto. <risos> é muito, eu vou colocar aqui para mostrar. É muito coisa. Uh! Tem que ser onde, onde começar. Eu vou começar com a carta aqui. É do é da Eleni. Muito obrigado pela carta, Eleni. Ah, um, ok, tem esses bolinhas aqui. Uh, é chicletes. É chicletes? É, Babalu. Babalu. É tipo Bubblegum? Sei lá o que significa Babalu, é o nome da marca. É bom? É muito bom. É. Yeah. Oh, what's inside of there? <laughs> what is that? Eu não, eu não tava esperando, tipo, o líquido dentro da coisa. Hum. Uhum, é muito bom, né? É muito bom. <risos> Babalu é muito bom. Foi surpreendente, mas. Nossa, o sabor é muito bom. Então, tem um monte de. de essa essa coisa delícia. <risos> ah, que que é isso aqui? Cocô Coco ralado Cocô <risos> ralado o que, que é coco ralado? Coco ralado! E você faz o que com é isso? É pra cozinhar, ou pra fazer bolas, essas coisas você coloca Ah, ali. legal. Ah, uh, eu não sei o que que é isso aqui, você sabe? Ah, experimenta. Nossa senhora! <risos> eu tô com medo, não sei o que que é. Me dá aqui, deixa eu provar. É bom, é bem doce. É doce de leite. Ah, é? Pode ah, dar uma maior, você vai sentir o gosto Tipo, mas só só que okay, tipo solid uhum, Pra poder comer só Entendi, muito bom, eu, eu amo doces de leite Michelle também Então obrigado ah, uh. Caldo de carne do Brasil, talvez é diferente do que tem aqui Halls, eu descobri uma coisa no Brasil Halls no Brasil é uma, é uma balinha mas aqui é remédio para alguém que tem gripe, ou tem uh, dor na garganta uh, Sonho de valsa É aquele tipo chocolate né? Bom, bom. <risos> Ela está sorrindo muito Here É para você <risos> Passa tempo Sabe o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar para meu chefe e minha colega Stacy Porque naquele vídeo eu dei comidinhas do Brasil para eles experimentarem e eu esqueci de dar esse e todos vocês deixaram comentários falando, Brian você esqueceu o Ou... passa tempo então vou dar, vou gravar para vocês tá? a manju em típico japonês ok hum. é gostoso <risos> É diferente. Eu eu comi bastante. Eu comi demais. Mas é gostoso. Vou, vou levar para o trabalho comer lá. Garoto hortelã. Balinha de hortelã. Hortelã. O que é isso? É uma bala muito gostosa. Hã? É? Uhum. O quem gosta? <risos> mm. Vocês usam esse tipo de coisa depois de comer, ou...? A gente tem no bolso, na bolsa, e vai comer durante o dia. Ah. Geralmente essas bolinhas não duram 10 minutos, a gente come tudo. Porque aqui nos Estados Unidos, em vez de escovar os as dentes depois de todas as refeições, como vocês fazem no Brasil, porque a gente não tá doente aqui, usamos uh, esse tipo de coisa depois de comer para Limpar a boca um pouquinho Isso é bono? Uhum, é uma bolacha bem gostosa também. É? É como passatempo? Não Não? É, é diferente, é uma bolacha, mas... Hum. É, é mais ou menos passa tempo né? Ah, é do estilo bolacha, passatempo, mas é... Tipo, é biscoito e dentro tem é alguma coisa É bolacha e dentro tem recheio ah, Bolacha, biscoito, sei lá é aqui é mais um pedaço de cocô <risos> Gente, como isso, Como vocês podem ter duas palavras que um significa cocô E uma significa outra coisa Quando vocês eram crianças Vocês, tipo, davam Rezadas so, Sobre realmente. essas palavras Acho que sim Eu com certeza davaria dever, Tem esse aqui Nos Estados Unidos, um pouco diferente, mas colocamos chocolate em cima e tem cocô dentro. Hum. Muito bom. Nossa. Tem prestígio, que tem ah, ah esse é, é como como eu tava falando, com chocolate em cima, em cima, né, tipo enrolada. Uh -huh. ah, esse também é muito bom. Sensação. Hum. Também tem uma coisa dentro tem. Tipo, tudo tem uma coisa dentro hum. Muito bom Que que é isso? Chá de boldo É bom para dor de barriga Que que é boldo? Boldo é uma planta Que as vós usavam para fazer chá quando as crianças estavam com dor de barriga Ela enviou porque ela sabia que eu ia comer tudo Essas, <risos> essas coisas E depois eu Vou ficar com dor de barriga e vou tomar esse chá Canjica de milho? É uma comida, bem gostosa Ah é? Posso é, fazer... uma, é uma comida? Tá bom É tipo uma sopa Uh, gometes! Que que é isso? Uma bolinha também? Balinha Balinha? Que que é bolinha? Vem de bola, bolinhas Ah, também Você joga Uh, parece bem doce. Tem, tem algo dentro? Não! <risos> <risos> mm. Tem... Tem algo parecido, parecido aqui. Se chama Dot. É mais ou menos a mesma coisa. Tá bom, a última coisa é esse aqui que parece um bloco de açúcar. Uh! Vou experimentar. Hum, o que é Não sei, não sei. É gostoso, é bem doce, mas é go gostoso. Hum. Eu, eu, sei, eu já comi isso várias vezes, mas eu não lembro o que, que é. Ah, sei lá. Se vocês sabem o que, que é, deixa nos comentários. Ok, então muito obrigado, Eleni, Eleni, uh, de novo, pelo tudo. Um, eu sei que eu e a Michelle vamos uh, aproveitar tudo que você enviou para a gente Agora, deixa eu explicar sobre essa caixa aqui Quando eu fiz o vídeo dando chacatone, brigadeiro, pão de queijo para para meus colegas O Balduco assistiu o vídeo e entrou em contato comigo uh, pedindo para o meu adresso porque eles Queriam mandar ou enviar um presente para mim Porque a gente falou coisas boas sobre o Chaka no no vídeo Então finalmente chegou, deu errado a primeira vez Essa é a segunda tentativa um, E eu tô bem animado a descobrir o que está dentro A gente está esperando essa caixa por dois meses? Um, um, um mês. mês um Parece dois meses Então vamos lá descobrir o que está que dentro <risos> é o maior. Meu Deus. Panetone <risos> Olha essa caixa, gente. A caixa é tipo 4 kg, então. É um panatone de Oh my god. Oh, meu my Deus, god. parece maior do que a caixa. <risos> Oh, oh, my... God. We're never gonna eat this! No! Wow, this is a... Isso é um grande panetone. Se eu e a Michelle tentarmos comer, a gente ficaria bem gordos. Um, obrigado, Babuco. Talvez eu vou para o meu trabalho, para meus colegas comerem, porque realmente a gente vai comer talvez um pedacinho desse... Um... Deixa metade aqui em casa. Metade? <risos> Tá bom, gente, e é isso. Espero que vocês gostaram do vídeo. Um, se vocês querem me enviar coisas, eu vou abrir aqui para vocês também. Vou deixar o endereço da caixa postal na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.